Que é tirar a máquina de carimbo que é ilegal, não tem como ficar. Se é legal ou não, a discussão de vocês, aí vocês têm que ver com é a justiça, né? Então não vai adiantar nada. E se fazerem essa confusão toda, fazer esse protesto todo, perto do aeroporto, como a gente já ouviu, queimar a máquina, é, queimar a helicóptero, não adianta. Só isso aqui. Mas convido vocês para trás. Volta por gentileza. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Até agora não tinha ninguém não. incitando não. violência na cidade. Aí, ó. Bomba e tiro na população, ó. Olha lá. O bicho tá pegando. Que apoiaram, né? Mas também fazer um alerta que não é somente os Yanomamis, mas agora, agora, chegou ao conhecimento aqui, através da Frente Parlamentar Mista, defesa dos povos indígenas, a situação no Pará onde essa semana estava planejada uma operação da Polícia Federal para retirar garimpeiros ilegais e que, segundo o que apresentaram, essa informação teria vazado entre garimpeiros e hoje estão ameaçando os indígenas com tiroteios, incendiando casas de lideranças Mundurucu, isso no estado do Pará. A liderança, como a Alessandra Mundurucu, que já participou de muitas audiências aqui nessa comissão, já vem denunciando há algum tempo e está solicitando o um apoio nosso, do parlamento, para que haja presença urgente da Polícia Federal. Então eu faço essa denúncia aqui, senhor presidente, como urgência, medida necessária, que a gente possa encaminhar também aqui pela essa comissão, esse pedido da liderança mudurucu...